nosso Padre que vai rezar Missa? Não, o nosso Padre é aquele que está no Céu. Virgem Maria, então ele morreu? Jesus disse para não chamar ninguém na Terra de nosso Pai, nosso Padre ou nosso Papa, pois um só é o nosso Pai que está no Céu. Tiatira vem logo depois da Igreja de Pérgamo. Era um importante centro comercial da Ásia Menor e continha diversos templos idólatras. A Era de Tiatira pode ser representada pela Idade Média, a idade das Trevas, que é marcada pelo catolicismo romano. Jesus se apresenta inspirando o temor, dizendo que Ele é o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés brilhantes como bronze polido. E Ele está dando a dica que deve ser mais temido que as lideranças humanas, porque a gente acaba servindo aquele que a gente teme. Esses são os pontos positivos dos chamados para fora de Tiatira, as obras, o amor, o serviço, a fé a perseverança e as últimas obras que são mais numerosas que as primeiras. Esses são os pontos negativos. Tiatira tolera Jezabel, que é uma mulher que se declara profetiza, ensina e seduz os servos a se prostituírem e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Podemos entender que essa prostituição é como um abandono da fidelidade a Deus e a idolatria trata-se de uma comunhão com demônios. Historicamente falando, Jezabel era filha do rei de Tiro e sacerdotisa de Baal. Essa mulher se tornou esposa do rei Acabe de Israel, perseguiu o profeta Elias e exterminou muitos outros profetas de Israel. Jezabel é uma mulher dominadora e opressora e representa a mulher à frente do marido ou ainda a igreja à frente de Cristo. Jezabel pode ser associada à figura do Papa da Igreja Católica Romana pois trata-se de um título que não foi instituído por Deus. Sendo assim, não faz sentido dizer que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja, porque como um discípulo de Jesus, ele jamais aceitaria esse título. Muitos Papas eram corruptos, homicidas e praticantes de magia negra. Então podemos dizer que eles eram os conhecedores das profundezas de Satanás que são citadas no texto. Jezabel recebeu tempo para se arrepender da sua prostituição e os que adulteram com ela sofrerão tribulações. Jezabel vai ser castigada na mesma cama onde realizou as suas alianças comerciais. Jesus disse que ele vai matar os filhos de Jezabel, para que todos conheçam que eles são da mente e os corações e retribui conforme as obras. Observe a degradação nas eras das sete igrejas. Deixaram o primeiro amor em Éfeso. Veio então a sinagoga de Satanás em Izmirna, depois o trono de Satanás em Pérgamo e então chegamos às profundezas de Satanás em Tiatira. Eu tinha aprendido na catequese que a igreja católica apostólica romana era a igreja primitiva. Isso é mentira, porque igreja somos nós e não uma instituição. Ela está muito mais parecida com a Babilônia do que com a igreja primitiva. A Babilônia é citada como a grande prostituta a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então a igreja católica não foi a primeira igreja? É claro que não. Se fosse a primeira igreja, o nome dela não seria Igreja Católica Romana. A igreja primitiva foi originada em Israel, não em Roma. Apesar de todos os problemas citados, Jesus ainda está dando tempo para que Tia Tira se arrependa da sua prostituição. Você acha que eu preciso me ajoelhar no milho e rezar quantas ave Maria's para me arrepender? Arrependimento é uma mudança de mentalidade, não penitência. E Jesus não disse para você rogar pela mãe física dele, pois isso seria uma espécie de idolatria. Jesus diz que ele é o caminho, portanto, ele é o mediador entre o Pai e o seu povo. Jesus quer que você apenas conserve o que tem até a vinda dele, ou seja, que guarde as obras dele e também não quer colocar outra carga sobre você. O vencedor receberá autoridades sobre as nações, as regerá com o um cetro de ferro e as despedaçará como se fossem objetos de barro. Jesus também disse que daria aquilo que ele tinha recebido do Pai, que era a estrela da manhã. A estrela da manhã é Vênus, o astro mais visível no céu depois do sol e da lua. Pode parecer que essa mensagem foi direcionada aos católicos. Mas Jesus está dizendo para que todas as igrejas ouçam aquilo que ele disse. No próximo vídeo, vamos ver como a era de Tiatira resultou na era de Sardes. Falou!